Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e quero hoje compartilhar com você três dicas para gerar dinheiro no YouTube AdSense. Acompanha comigo. 1. Um, escolha um bom nicho. Nem todo nicho é fácil de ganhar dinheiro com Google AdSense. Os melhores nichos são aqueles que possuem muitas visitas, quanto mais, melhor, alta concorrência por parte dos anunciantes é altos valores pagos por esses anunciantes. Como o Google AdSense paga para o youtuber ou dono do canal. Um percentual dos cliques obtidos, quanto mais visitantes, mais cliques. E quanto mais anunciantes e mais alto o valor do clique, mais dinheiro. 2. Produza conteúdo relevante seu. Uma vez que escolheu um bom nicho, você precisa produzir conteúdo relevante. Isso é imprescindível para atrair visitantes para o seu site e gerar milhares de cliques. A relevância do conteúdo é definida pelo público e você pode mesclar diferentes formatos. Como texto, imagens, áudio, vídeos e apresentações faça vídeos chamativos que faça com que as pessoas que vai assistir fiquem querendo cada vez mais conteúdo. A produção pode ser feita por você mesmo, por uma equipe de colunistas ou terceirizada com freelancers, por exemplo. 3. Atrair visitantes para o seu vídeo. Uma vez com conteúdo relevante produzido, é hora de atrair o público. Os visitantes é que irão clicar nos seus anúncios e gerar receita para o seu vídeo. As principais formas de atrair visitantes são busca orgânica, proveniente do Google, Bing e Yahoo redes sociais, especialmente Facebook, Twitter e LinkedIn, e outros blogs que podem compartilhar seus vídeos também. O maior segredo aqui é usar palavras-chave referentes ao assunto que você está falando no vídeo. Por exemplo se o assunto for culinária faça uma pesquisa no Google Planner para saber quantas procuras mensais tem a palavra ovo frito. Verifique se tem uma boa procura por este tema se tiver mais de 10 mil. Procuras no mês e esta palavra-chave pode ser usada como tag para ranquear melhor o vídeo em questão. Para saber mais sobre como vender pelo YouTube, clique no link abaixo da descrição. Espero ter ajudado, se gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, compartilhe com seus amigos, um grande beijo e até mais. Tchau